E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Hoje o vídeo é um unboxing duplo de compra de cartazes de cinema originais. Eu vou primeiro mostrar a última compra que chegou e em seguida vocês ficam com o unboxing anterior no mesmo vídeo então caso você não seja inscrito aqui no canal por favor clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição que ajuda bastante ativa o sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo isso ajuda o youtube a né aumentar o fluxo do canal e também vai entender que você gostou do conteúdo desse vídeo e siga também o ontem nos cinemas das redes sociais e claro Pega pipoca ou refrigerante, vem comigo. Marcelo Morandini apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Então vamos para a última encomenda que eu recebi. Está aqui nessa linda embalagem e eu fechei pelo Shopee. Uh, veio bem embalado e agora vamos abrir juntos e acabar logo com esse mistério. Uh, eu comprei uh, inicialmente uns cartazes lá pelo Shopee e o vendedor tinha mais cartazes, eu encomendei mais cartazes e aqui o nosso maravilhoso estilete aqui profissional acaba de abrir mas já tá consertado uh, enfim e enquanto chegar enquanto não uh, uh, uh, enquanto chegava aqueles cartazes eu já estava encomendando outros aí eu pensei eu vou mostrar para o pessoal num vídeo só porque afinal não são muitos cartazes que que vieram mas uh, são de coração e são de filmes que eu curto bastante que provavelmente eu vou ter na coleção se eu já não tiver vamos agora para o primeiro cartaz ai meu Deus é sempre aquela coisa porque eu já sei qual é o filme meu Deus do céu e é de cinema mesmo é uma homenagem inclusive ao ator Paulo Gustavo e olha só pessoal novinho novinho o cartaz de minha mãe é uma peça parte 3 olha só pessoal novinho mesmo o cartaz de cinema desse filme aqui que inclusive eu assisti no cinema a Paris ou outra distribuidora aí, pelo amor de Deus lance esse filme em mídia física para completar a coleção eu já tenho o primeiro e o segundo em Blu-ray falta esse terceiro aqui né pessoal vamos lá dar um jeito de lançar esse filme em mídia física é muito legal essa comédia também é uma homenagem ao saudoso Paulo Gustavo. Vamos para o próximo cartaz. Uh, eu acho que esse já tem mídia física, vai ser lançado bem em breve. Que é esse aqui, pessoal? Olha só que legal. Quem não eu cresci vendo Tom e Jerry, né? E esse aqui seria o longa metragem no caso em 3D, no caso animação em CGI, que já foi lançado um que era, era, eles falavam pela primeira vez em desenho misturado com, é não, é só desenho mesmo. E esse aqui é 3D junto com Action, muito legal. Muito legal o cartaz, vou mostrar a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz de cinema. Novinho, provavelmente foi exposto bem pouco, mas muito legal isso aqui, é a arte muito colorida. E muito legal ver o Tom e Jerry aqui. Eu ainda não assisti o filme, mas eu vou assistir com certeza nos cinemas. E fechando esse pequeno unboxing, primeiro, pessoal, olha só que legal. Esse cartaz aqui para os fãs agora de Emma Stone e os fãs da Disney Cruella. Olha só que legal, é o cartaz de cinema oficial, né? É igual a arte americana de Cruella, muito bonito, preto, branco e vermelho. Três cores resolveram toda a arte aqui e ficou muito bonito mesmo. Uh, já vi esse filme, vou se te, mano, sair em mídia física, vai ser difícil, a diz, não faz mais, né? Mas vá que aconteça algum milagre, vou pra, mostrar aqui a parte de trás para vocês verem que realmente é o cartaz original de cinema. Muito legal mesmo. Vendo aqui, deixa eu só dar uma, <risos> uma apreciada aqui, muito. Nossa senhora! Nossa, está em ótimo estado. Maio de 21 nos cinemas. Muito bonito. Muito legal. Muito legal. E agora, pessoal, vamos para o unboxing uh, de cartazes anteriores. Uh, vamos ver faz tempo que aqui não tem canal. Aqui no canal não tem unboxing de cartazes de cinema, mas eles estão de volta. Eu vou comprando conforme uh, vai dando, né, pessoal? Afinal, né? <risos> Eu não ganho rios de dinheiro e não dá para comprar todos os cartazes e coisas que eu tenho. Afinal, coleciono Blu-ray, DVD, VHS e também uh, cartazes. Vamos agora, eu vou abrir aleatoriamente. Todos eles são de cinema e eles estão em ótimo estado, vieram muito bem embalados. Então vamos lá, está bem pesadinha até a caixa vou começar um primeiro aqui vamos ver que eu não me lembro que que era vamos ver a ah, oh, olha só aí já começou a sessão loucura Olha só pessoal ainda vou botar esse filme na minha coleção mas é do cartaz do filme Bakura. Olha só que legal essa arte obrigado produção que tá me ajudando a esticar Olha só que legal do cartaz do filme Bacurau eu vou comprar esse filme ainda em blu-ray se eu encontrar Bacurau pessoal muito legal bem novinho mesmo muito legal esse cartaz a arte parece um parece que foi feito num eles imitam uma textura de papel aqui não sei se vai mostrar direito aqui mas é bem legal essa arte daqui de Bacurau também assisti ao filme e como eu falei, breve, eu vou colocá-lo na minha coleção. Seguindo agora, vamos para o próximo. Olha só! Ai, meu Deus do céu! Olha só essa arte! Ele tá novo! Olha só! Ai, é muito legal! Nossa! Eu assisti esse filme no cinema, eu acho. É... Boneco do Mal 2, olha só pessoal, que legal essa arte, até chegando mais para longe, para pegar todo o cartaz, olha só que bonito, que legal, muito legal essa arte aqui. Parece bem simples, né? Mas na verdade as artes mais simples são as que eu curto mais, inclusive, até estou mostrando ele aqui ao contrário, deixa eu mostrar direitinho, na posição certa, Boneco do Mal 2. Quem curte esse filme, coloque aqui embaixo nos comentários quem curtiu. Eu, particularmente, curti os dois filmes. E eu achei muito legal esse boneco. Dá para ver, uh, no caso, assim, ao vivo. Não sei se vai pegar aqui na câmera. Parece que tem umas veiazinhas, um rachadinho. Eu acho que é um rachadinho. Dá para ver todos os detalhes aqui. Muito legal, bem novinho. O cartaz de cinema de O Boneco do Mal 2. Seguindo aqui minha pequena compra de cartão, <risos> ah tá, ok, enfim, tá eu vi no cinema, tá pessoal? E a arte dele eu achei legal fazer o que? Eu achei arte colorida, eu gostei do azul, gostei das cores. Vai que cola dois o começo. Inclusive eu destaco aquela cena uh, que fizeram em homenagem ao Lua de Cristal. <risos> Tá aqui nesse filme do que Cola 2, com a Samantha Smoot, o Marcos Magela, Cacau Protásio, enfim, o pessoal que fez também o programa de televisão. Uh, tá aqui no filme também, o grande Silvinho Guindani, tá tudo aqui no que Cola. Muito legal essa cartaz, vou mostrar o verso para vocês, é cartaz realmente de cinema. Não sei se vai ter em mídia física aí. Se dá. Deixa eu ver qual é o distribuidor. Acho que é a Paris Filmes. que a Paris já não tá mais lançando. Não é difícil lançar. Enfim, é, não tem aqui. Globo Filmes Universal. Enfim. Vamos aguardar para ver se será lançado em mídia física. Eu tenho o primeiro. Seguindo. a ah, esse tem que mostrar os dois, né? Porque esse aqui é um filme nacional que tem. Ah, esse aqui olha só pessoal não foi lançado até o lançamento desse vídeo até eu gravar esse vídeo não foi lançado no cinema ainda Mas com a nossa uh, com a nossa menina lá do BBB lá como é que era o nome dela mesmo produção era o deu um branco a Carla Dias isso que fez o BBB que tava lá no BBB e ela fez a menina que matou os pais olha só que legal essa, essa esse conceito de de ter dois filmes uh, com as duas versões da história daquele caso da menina da Susana von Stoffen, que matou os pais e eles fizeram uh, não foi lançado pelo menos até agora aqui em Porto Alegre pelo menos ainda não foi lançado nos cinemas isso é a menina que matou os pais e eles fizeram também o menino que matou meus pais com a versão Uh, dela no caso e a versão dele era o cartaz anterior olha só que legal o caso tem as suas duas versões dois filmes e dois cartazes que combinam bem novinhos mesmo muito legal tô louco para assistir esse filme não sei se vai realmente para o cinema quem souber coloque aqui embaixo nos comentários <risos> se ser lançado ah esse vai ser lançado só em mídia física tá ah, enfim, né? Eu não vou estar tá justificando. Também comprei esse cartaz aqui. Acho que esse foi de brinde, pessoal, tá? É o filme da Maísa. Não sei se foi de brinde. Ele me mandou brinde. Mas não sei se foi esse. Ela disse, ele disse. O cartaz foi filme da Maísa. Ah, é bem coloridinho, vai. É. Então, tá aqui na minha coleção aí ah, eu assumo mesmo comprei ou ganhei de brinde enfim tá aqui na coleção é bem colorido talvez eu tenho filme eu acho que eu tenho o filme lá né? comprei nas americanas enfim aqui eu mostro tudo azar do lado dando aqui e o que, que vocês acharam dessa pequena compra de cartazes coloque aqui embaixo nos comentários e eu também estou à procura de displays de cinema ou outro material gráfico quem tiver pelo amor de Deus entre em contato comigo e caso você não seja inscrito aqui no canal eu vou continuar enchendo o saco clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição ativa o Sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos siga ontem nos cinemas nas redes sociais